Peraí tio, pera como que a gente vai descer esse negócio sem capotar, Julinho? É eu okay. Nossa, Julinho, segura! Ô <risos> oh, louco, <risos> Julinho, <risos> olha esse <risos> canário, <risos> Julinho, segura! Não, Julinho! <risos> peraí tio, peraí, peraí! Pera aí. Rápido! Olha aí, é... Como que a gente vai descer isso aqui, Juninho? Ô, oh, Juninho, segura! Segura, Juninho, pelo amor de Deus! Rapaziada, ah! ah! não tem... Damn. Essa... essa... Oh! Ah, ah, ah, ah. Boca! Pera aí, eu tô curioso pra saber o que, que tem lá no final, tio. Pera aí, oh, Juninho, tenta aguentar aí. Oh, oh, oh, oh, oh! Segura na cadeirinha, Juninho. Põe o cinto de segurança. Pelo amor de Deus, hein, Juninho. Ô, oh, oh, Juninho, calma. Vou te pegar. Papai te pega. Quando um dia a desgraça aconteceu... Papai te... Ô, oh, <risos> meu Deus! <risos> Essa me parece mais feliz. O Juninho já curtiu a casinha aqui. Vamos ver se dá pra ir pra trás. Ô, <risos> oh, Juninho! Espera <risos> você... ah, É secreta? <risos> <risos> Fica na boca! Essa área secreta leva a explosão A gente tem que descer aqui, Juninho v Vamos ser macho, Juninho, segura aí, hein Papai vai colocar certinho Vida pro resto da sua vida Ô, louco, hein, tio, você tá rápido, hein Ô, Juninho, calma, calma. <risos> Rapaziada, precisa de uma velocidade ali Intensa, então a gente vai ter que aproveitar Essa descida perfeita aqui I'm fired, Marshall Vamos lá, Juninho <risos> 100%, Oh, meu, eu tô empinando, Juninho, ó, oh, vamos segurar. Beleza. Oh, não, não, oh. não, não. Vamos lá, Juninho, não, Juninho. Não, não, não. Oh, meu Deus. <risos> Peraí, deixa eu passar, passar aquela parte ali é difícil, hein. É, ué. Ô, oh, louco em jogo, pelo amor de Deus, hein. Tem como passar ali? Sim. Nossa, eu tô na velocidade tripla já. Hum. Opa, passamos de boa, hein. <risos> Dá mortal aí, Juninho, só pra gente... Temos que passar essa com o Juninho, hein? Ô, oh meu Deus, o Juninho tem que vencer na vida uma vez. A gente chegar no final vivo. Vamos lá, Juninho, esperança. Juninho. Oh. Ah! Ah! Ó. é será que a gente vai um dia conseguir cruzar a linha final com o Juninho na garupa? Ô, oh, Juninho, vamos segurar aí, pelo amor de Deus. Ah! Beleza, vamos passar. A moto tá dando uma bicuda no computador, cara. Rapaziada, acho que tem que dar uma empinadinha ali. Tem que dar uma empinadinha no final ali. Uhum. Que vai alavancar uma velocidade extra. Não, Juninho! Pera Juninho. É passar aquilo ali. O papai não vai dar mais mortal comemorativo, tá? Porque não deu muito certo da última vez. Pedala com amor. Pedala com gosto. Vamos lá, tio. Vamos lá. Isso, passa! Peraí, a gente já tá na velocidade máxima, tio Ô, que... oh, louco, Juninho, passamos Não, Não! Ah! Vamos ter que chegar junto com esse Juninho aí, pelo amor de Deus, hein oh! Oh, Finalmente <risos> Oh, meu Deus, o negócio ali é quase impossível Beleza, Juninho, vamos manter a calma Vamos manter a calma que a gente passou, Juninho. Segura, pelo amor de Deus, dessa garupa. Não solte por nada. Ô, Juninho. Oh, Ô, louco, Juninho. É minha perna, Juninho. tem outra perna. Oh meu Deus, tô vivo. Calma, Juninho. Oh, tem que chegar no loop. Beleza, calma, Juninho. Calma, a gente vai conseguir, hein. oh, oh meu Deus. Peraí, tio, Tem como? ha, <risos> é com uma perna mesmo, tio. Ó, oh, mortaliza. Ô, oh, louco, Juninho. Oh, meu Deus do céu Juninho, segura aí, hein Vamos tentar mais uma vez Esse negócio vai ser super impulsivo <risos> De passar com o Juninho, hein Ó, oh, ó oh. <risos> Beleza, nossa senhora, tio uma sorte tripla Aqui, Juninho Calma, Juninho, você tá aqui o Papai tá aqui Vai colar seu bracinho E assim que chegar em casa uh -huh. Tranquilo Beleza Ó, oh, tá dando pra sobreviver, Juninho Papai tá pedalando Uau Vamos lá, de boa, vamos de boa Segura na cadeirinha, cabecinha firme Oh, louco, Juninho, não deu? Claro que não Tranquilo, Juninho, é agora, tio oh, Ó, tá inteiro, primeira vez que o Juninho chega inteiro nessa parte que eu acho, hein Os bracinhos dele já tá meio doido Calma, Juninho, mantém os braços firmes Oh, louco, segura Beleza, papai vai dá um turbo aqui você segura firme, viu, Juninho, pelo amor de Deus, hein? Por que acabou o gás? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se fodeu. <risos> oh, meu Deus, o Juninho é mais pesado, tio. Acho que não tem como chegar no final com o Juninho, não, hein? Rapaziada, não tem como chegar no final com o Juninho, então eu não quero esse jogo. Bicha. Rapaziada, primeiras impressões, hein? Acidente de carro aqui. É sim. Vou ficar esperto, hein, Juninho. Depois a passa aqui. Ó, é, que... oh, tá rolando um tiozinho morto aqui. Casinha sinistra Ô, oh, louco, Juninho Calma, o papai vai passar aqui de boa Sobe, oh, sobe na mesa Vai, Juninho Passa flipando tudo Isso tá Machadinho! <risos> <risos> ah, o Juninho foi sozinho, hein <risos> Passamos por cima da mesa agora Vamos tentar empinar Empina Juninho, aguenta, aguenta Aguenta aí Papai vai ter que passar aqui É difícil Ô, oh, meu Deus Deu certo, Juninho Calma, calma Ô, oh, louco, Juninho, tamo indo, tamo indo. Pera aí, já tá rolando altas armadilhas. Empina. Ô, oh, meu Deus, até um Freddy Krugs. É o quê? Ô, oh, louco. Peraí, desce, Juninho. É de p... Ô, tá dentro do carrinho, Juninho. Calma, a gente cola o bracinho. Tá tranquilo, a gente tá rolando oh, dentro John. De... Jason. Como é, umas pedras. Tranquilo. Rapaziada. Nossa, vai cair. Ô, oh, louco. Peraí, aí, foi só um braço. Tá bom, calma, Juninho. A gente vai vir aqui. Não! Ô oh, louco! Beleza, passamos outra vez! Vamos lá, Julinho, vamos lá, vamos lá. Daquele jeito. Ha. Tranquilo, a família tá de boa, ali pendurada. Corre, vaza que o Jason tá atrás, Vaza! Rápido! Beleza, desce! Cai no carrinho, calma! Aceitadinha! <risos> Pode, é, daqui é um passeio. Essa parte aqui é tra... O quê? Ah. É, essas rampadinhas. Ô, oh, louco, Juninho. <risos> Pô, cara. Essa parte aqui a gente já tá com as moral de passar. Tranquilo. A, agora o problema ali é o carrinho, hein? Parecia, parecia só um passeio, mas o Jason armou a parada certinho, tio. O Jason é pilantrão. Ó, oh, cai no carrinho. Tem que ficar para pra frente aqui, eu acho que senão... oh, o carrinho bicudo, Juninho, pra trás. Tem Ô, ficar... oh, louco, Juninho, segura. Segura, você tá aí, né, Juninho? Pelo pra... oh, amor de... Ô, louco, calma, tio. Ah. Então, vamos, vamos cair aqui. Ó, ó. Ó. Cala boca! Beleza, chegamos de novo na parte do carrinho. Vamos lá, tio. Ação e diversão. Calma, Juninho. Fica atento. Ô oh, meu Deus, espera! Pera, pera aí, aqui é salvo, hein? Aqui a gente fica salvo. Na, na pontinha. Ó, oh, Juninho, achei uma estratégia, hein? Só você ficar aí tranquilo, nem respira. Depois aqui. Calma, calma. Ô, oh, louco, tio. Nossa, que habilidade. Segura! o oh, Juninho! Oh meu, chegamos! O oh, Jason atrás, o oh, Jason atrás. Tá. O oh, louco, Juninho, segura! Oh! Tão, tão... Oh meu será que a gente vai chegar no final? Peraí, Juninho, você tá bem até agora! Aguenta aí! Oh, oh. Peraí, elevador! O quê? Peraí, o negócio tá subindo. Não. E aí, não vai subir não, tio? Não. Como faz pra subir isso? Não tô lembrado não. Mas é, travou o negócio. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?